Você acha que, igual você falou aí, hoje o Melly é 70% dos vendedores? Sim. Você acha que isso pode chegar igual o um Amazon, de ser meio a meio... 60% do Mellie, o resto dos vendedores. Cara, a gente, de mercado, a gente vai conversando muito, né? Assim, uhum. Se a gente olha hoje, né? Se a gente fosse olhar, a Americanos acabou de passar por mudanças visando retomar a performance, acabou perdendo um pouquinho de performance no ano passado. Acreditei muito nas mudanças, acho que a gente vai voltando. Mas hoje, é, não acho que a Shopping engole o mercado, como a galera tá falando. Vai engolir em número de pedidos, faz muito pedido. Uhum. Mas é o sexto marketplace em número de faturamento que o ticket é baixo. É baixíssimo. Então, enquanto a galera tá lá fazendo o pacote de 3 reais e achando legal, eu não faço. Você faz, alguma... você faz Nossa, venda de 2 reais, 3 reais? 5 mil vendas, 3 reais! Nossa, 15 mil reais vendidos. Deus, aí Bahia, aí você fala, puta, cara, se eu vender cinco brinquedos aqui, eu faço é. milão. Pra que eu vou fazer isso? Então, assim, não acho, mas eu eu acredito ainda muito na, na postura com o Magalu, vejo uma postura muito forte. Eu acho que pode ser que o resto do mercado divida os 50%, eu acredito. E aí sim, a da Amazon está crescendo muito, a gente tem a Amazon acelerando bastante, pela primeira vez, acho que desde 2012. O ano passado foi um ano histórico para a gente em black, em resultado dentro da black, dentro de fbi da Amazon. A nossa galera acelerando. A gente ativou mais de 90 sellers na FBI da Amazon nosso E a galera começando a performar. É, e Magalu, eu, eu particularmente gosto. Gosto de todos, gosto americanos. Sou parceiro do americanos desde 2015 e tal. Mas como postura e estratégia, eu acho que o Magalu é um dos que mais acertou em todos os tempos. Tá com problema, o balanço não foi o lucro ideal. Que aí é até um problema de investidor que respinga uhum. na gente. Uhum. Eu falo que a gente tem que entender um pouquinho para entender o momento do canal. Mas assim, como postura, como feedback, como condição comercial, eu tenho um produto que tá 140... E eu já falei isso pro Meli, posso falar aqui tranquilamente, aberto. Os dois canais são lindos, claro. ó, você tem que vender em todos. Nesses grandes, principalmente. Mas eu tenho um produto a 149 reais no Meli, que é 89 no Magalu. Nossa. Por causa do frete. Porra, pega um produto grande de brinquedo. Quanto que vai vir teu frete? 70, mango? para você adicionar? para você pagar 16% de comissão, 17% de comissão? Dependendo da categoria mais... Pra você colocar, cara, esse, esse produto aumenta 95 reais o valor. Então ele vai pra 170 reais de um lado. E ele é 89 do outro lado. Então, Isso assim, é. É, eu acredito muito A gente na... tem uma cozinha que é deixa também. Que arrebenta, não é. tem. Você não vende, na verdade. Adoro, Ali você não vai vender. Não vende, não vende. E, e às vezes, a gente já chegou a até fazer um teste, cara, para ver se vendia. A gente colocou ela, tipo assim, vamos colocar ela por 78, que aí é muito barata mesmo. Cozinha de R$78,00 é barato pra caralho. E, e deixa o cara pagar o frete. Mesmo assim não vende. Porque o frete vai para as cocôs. É, o frete chega lá, o frete dá 80 R$80,00, sem conto e não, e, não e deveria ser um baita canal, né? Porque a gente tem o Coletas e o Ponto de Envio, uhum. a Malha, a Logica do é, Mel levando é. muito bem, o produto é até 50 quilos. Então isso também é um outro ponto, cara. Uhum. Que a, a, a galera não mapeia os seus próprios produtos no sentido de entender o perfil e qual o melhor canal pra ele. E se tem canal pra ele. Eu tava fazendo a live aqui dentro, né? E às vezes você tenta fazer tudo igual e acaba que o produto era pra tá vendendo pra caralho ali no outro lugar e não tá vendendo por conta disso, né? Você acabou de falar da cozinha. É eu ainda mostrei umas cozinhas aqui e falei, ó, oh, uh -huh. essa aqui é pequenininha, caixa pequenininha, beleza, uh -huh. tal, eu falei, oh, essa caixa aqui fode dessa caixa, porque essa porra não vai de correio, vai ficar cara pra caramba no Melly, então vai dar cubagem, não faz. Você falou isso, nos Fa seus falei hoje hoje, não sei né? falou agora, na tal, mostrando na live. E aí você tem do lado aqui da gente, tem tem um funco ali, né? Tem um Funko, cara pequenininho. Então assim, cara, a, a esse canal isso aqui vai performar como? Qual que é o perfil logístico do meu produto? Qual que é o ticket médio do meu produto? A gente vê muita gente não performando no Magalu, porque tem um produto a R$ 75,00. Que ele podia botar o frete grátis, o produto ia para R$ 85,00, R$ 89,00. E ia ter frete grátis se ele tiver na malha logística para Magalu, para o Brasil inteiro, cara. Praticamente. Porque o Leandro Soares falou com a gente, né? E o, o Lê colocou que produto leve, produto até 1kg. Um é, se tiver em, em, em grandes centros, uhum. você atende o Brasil inteiro pela malha logística do Magalu. Na, se Caramba. você tiver no, no, já na, no, na coleta deles uhum. ou no, na postagem em loja. Então assim, e às vezes a pessoa tá lá, aí não vende, aí não vende, aí não vende. Porque no Mélio ele tem a cabeça que ele não pode passar de 79, porque às vezes o frete vai matar o frete ele, vai matar. e no Magalu é o contrário, no Magalu tem que passar de 79 porque pra o meu cara ajudar. tem frete grátis do outro é. lado. É diferente. Então, é, é tratar o canal diferente. Você então. falou na sua live o preço do Funko ali? Não. Tá barato, <risos> tá? Pra caralho, velho. É, o cara, não, o cara não, queria vender pra gente. É Pode não. falar assim, 60 reais o Funko aqui, ó. Na ele... com... não fala, <risos> preço é negociação, não O Robertinho, barato. eu acho que assim, os meninos tinham que instalar um botão aqui pro Robertinho, que na hora que o Rodrigão fosse falar algo, o Robertinho mutava. Oh! Disse, ó, tum, tum, tum, oh, pi, e aí vai embora, que o Rodrigão entrega oh, tudo. Oh. Mas o, ele tentou me vender, o cara falou assim: ó, oh, você tem CNPJ? Eu falei, cara, tenho, compro, vendo. Uh -huh. aí ah, ele queria vender pro Beto, queria vender. Ó, mil reais o pedido mínimo, pô, leva de Funko é. parece que o cara tá te vendendo batata, né?